E antes de iniciar a nossa jornada, o que é compaixão? A compaixão é você conseguir se colocar no lugar do outro, imaginando como se sentiria estar nessa posição. E aí entender como pode estar a serviço. Tem uma outra definição que vem da filosofia budista e ela fala que a compaixão é uma resposta do nosso coração ao sofrimento. E por que, que isso é tão importante nos dias de hoje? Talvez você esteja, né, como eu, enfrentando um momento do mundo que a gente nunca esperou. né, No nosso país e no mundo, no planeta como um todo. Talvez você tenha aquele sentimento desagradável, desconfortável, frustrações, tristezas. E como será que a gente pode... Olhar todos esses sentimentos que a gente tem com generosidade. Como será que olhar para a dor e para o sofrimento com mais leveza pode ajudar a gente a enfrentar essa situação e criar motivações né, para desenhar um novo futuro? E esse é o nosso papel. A gente vai ajudar você a despertar essa vontade de ser mais gentil consigo próprio, com as suas experiências, seja ruins né, ou boas, observando essa emoção, essa sensação que você tem agora. E a partir daí, como você pode estender também ao outro. Né? A gente vai te trazer oportunidades, reflexões e ações para a gente fazer isso na prática.